E aí pessoal, tranquilo? Questão de número 4 agora, de geometria espacial. Olha só que bacana. Deixa eu mostrar aqui o enunciado para vocês. É uma questão de esfera, pessoal. Por isso que eu coloquei essa figura aqui, ó. Na esfera, né? A gente tem o raio dela. Vou colocar aqui os elementos de uma esfera. Seria o raio dela, tá? Esse raio aqui, ó. Esse raio. Deixa eu colocar mais em cima aqui. Ele, pessoal, é. Ele é preciso para a gente calcular tanto o volume da esfera quanto a superfície dela. Eu gosto sempre de lembrar que a esfera, como se ela tivesse quatro raios, um, dois né, de cada lado, um na frente e um atrás. Então, a gente tem quatro círculos ali, melhor dizendo, né, não quatro raios, quatro círculos. Ou seja, para você encontrar a superfície, a área de uma esfera, você pega o quatro e multiplica né, pela área de um círculo, ou seja, quatro vezes πr². Isso aqui é a área de um, ra... de um círculo, né? πr² é a área de um círculo. Então, eu tenho quatro círculos aí. Então, por isso que eu multiplico por quatro. É interessante a gente enxergar assim. E a, a, o problema é o seguinte. Ó, a área da superfície de uma esfera é 144 pi centímetros ao quadrado. O volume dela, a gente sabe que o volume... Vou até colocar a fórmula aqui. Ó, é o quanto cabe dentro dela. Né? O volume, a gente calcula com essa fórmula aqui. Ó, 4 terços vezes π vezes o raio ao cubo, tá bom, pessoal? Então, isso aí é muito importante a gente saber, tá? Então, para eu calcular o volume de uma, dessa esfera, eu vou precisar do seu raio, e eu não tenho esse raio, o problema é eu não deu raio, mas deu a área, deu a superfície, e a superfície ali é 144π, e isso aqui vai ser igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Se você pegar isso aqui ó, e dividir por 144, 144 dividido por 4, é, por 3 vai dar 12, sobra 2, 4 vai dar 6, 36. π dividido por π pi é π, pi, é, na verdade é 1, né? Então, eu vou ter aqui R² vai ser igual a 36. O raio, então, pessoal, vai ser igual a 6, né? Mais ou menos 6, mas não tem muito sentido o raio ser negativo. Então, a gente pega a parte positiva que é 6, Show de bola, eu tendo raio, eu consigo calcular o volume. Olha só que questão tranquila que a ESA deu para vocês né? em 2020. Então, eu tenho aqui 4 terços vezes π, vezes o raio, que é 6 elevado a 3. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, de novo, já está elevado ao cubo. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 3 é 18, com 3, 21, ou seja, 216. Será que dá para dividir 216 por 3? Dá pelos critérios de divisibilidade. Ó, observe que a soma aqui vai dar 9, então é divisível por 3. Vamos ver quanto é que vai dar. 216 dividido por 3, ó, 6 aqui vai dar 7 e 6 por 3 vai dar 2, 72. 72 vezes 4, vamos explicar por 4 aqui já para encontrar o resultado. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 7, 28. Pessoal, o volume vai ser quem? 288 pi. E olha só, a resposta ali eu nem é na questão é, anterior, eu nem mostrei a alternativa correta para vocês, né? Seria a letra é, seria 10 e 8 na questão número 3. Mas tudo bem, né? Já revelei aqui o resultado, o resultado é exatamente 288 pi. Tranquilo, pessoal? É isso, a gente se vê na próxima questão. Valeu.